Dessa vez, senhoras e senhores, eu tenho orgulho de dizer que eu cheguei em 998 troféus sem perder nem uma batalha na minha conta aqui, gordinho gato! Ela está invicta até então. Deixa eu mostrar só o perfil aqui para vocês. Foram 34 vitórias no total. Das 34 vitórias, 28 delas foram por 3 coroas. Olha só, eu tô atualmente no meu recorde e como sempre eu deixo aqui alguns baús pra gente abrir junto. Galera, olha só o que aconteceu com o meu histórico. Opa, temos conquistas, temos mais 3 gemas, beleza. Aconteceu o que com o meu histórico? Eu fiquei muito tempo sem jogar nessa conta. Na verdade, há 51 dias foi a minha última batalha e acabou que sumiu. Sumiu todas as minhas batalhas. Então, infelizmente, eu perdi todo aquele nosso histórico. Olha só, eu tenho várias conquistas aqui, cara. Beleza, vem de uma bastalha amistosa. Beleza. Beleza, então estamos eu tô juntando gemas nessa conta aqui. Exatamente pra quando eu chegar no nível 8, eu poder participar dos... Dos desafios, poder participar dos torneios e poder ganhar as cartas. Porque eu não vou investir aqui nessa conta por enquanto. Olha só, e, e, e chega a doer o coração, porque olha só, temos três ofertas interessantes aqui. Além dessa oferta aqui, cara, meu Deus. Três reais apenas, bastante coisa, mas como eu prometi para vocês, eu não vou gastar nenhum real com essa conta aqui. Eu quero ver realmente qual é a dificuldade daqueles jogadores em conseguir, vamos abrir aqui, vamos, vamos abrir no baú, em conseguir cartas lendárias e etc, beleza, estamos conseguindo aqui algumas cartas, bola de fogo para mais um nível eu nem lembro se eu uso ela no meu deck, opa, servos show de bola, servos com certeza vai ser de grande ajuda, ourinho cavaleiro, arqueiras e goblins lanceiros, ok temos aqui também mais cavaleiros, mais flechas e mais arqueiras, beleza e estamos conseguindo alcançar aquela nossa meta de chegar no número da arena com o nosso nível, né então a Arena 3 no nível 3, Arena 4, agora a gente vai conseguir chegar no nível 4. Beleza, então vamos abrir aqui o baú, grátis. Pegamos um mini peca show de bola. Mais gemas, mais servos e bombardeiro, ok. E temos, falta uma coroa apenas a gente conseguir aqui o nosso baú da coroa, então a gente vai poder batalhar. Automaticamente, se nós ganharmos, nós vamos passar pra Arena 4, vamos atingir a nossa meta de mil troféus invictos e vamos desbloquear o baú da coroa também. Ah! Pegamos um nível 5, um Xing Ling, cara, olha só, cuidado, hein tem que ter bastante cuidado, ele não tem clã E conseguimos uma mão boa pra iniciar, ok, vamos começar com o nosso gigante recuado Consegui colocar meu gigante pra nível 3, o que é muito bom Olha, ele já colocou o gigante dele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e aqui Que aí meu cavaleiro lida com a mosqueteira e o meu mini P.E.K.K.A. lida com o gigante, beleza Então agora, estamos tranquilo, opa, já vem aqui São servos contra servos, a questão é que os servos dele é nível 5 Beleza, agora sim é a nossa hora de atacar. Cuidado, ele pode vir com as flechas. Eu deveria ter esperado um pouquinho pra colocar... Nossa, ele errou a bola de fogo, mano. Mas, enfim, parece que a gente vai conseguir mil troféus invictos. Invictos. E eu vou pras três coroas, tá, galera? Eu vou pras três coroas aqui. Afinal de contas, olha só, cara, se brincar eu já ganho agora. Caramba! Ó, oh, beleza, então. Beleza, então. Simples assim, conseguimos três coroas sem precisar de um combo apenas. Olha só. Tá, tá vendo? Se você souber o que fazer, cara, olha só, mil troféus, 1.026 troféus totalmente invictos até agora, muito legal isso, eu nunca tinha conseguido isso até então, e tá vendo se você conseguir é, counterar da maneira correta, você aniquila o jogo do seu oponente? Opa, desbloqueamos o príncipe, olha só galera, mais uma carta épica desbloqueada pra gente Mas eu ainda não vou mexer na minha estratégia Na verdade o que eu tava querendo aqui era um bebê dragão de nível 2 E vamos pra mais uma batalha aqui, vamos ver se é, até onde a gente consegue manter a nossa invencibilidade Agora a gente pegou um nível 4 que tá em num clã que eu nem sei da onde que é esse lugar, meu Deus do céu, lá vem o barril de Goblin. Já coloquei meus Goblins lanceiros. Vou colocar aqui o meu Baby Dragon, porque eu não tenho nada pra colocar. Então calma aí, vamos devagar, vamos prestar atenção na nossa estratégia até então. Beleza, meu bebê Dragão tá lidando bem ali com os bárbaros dele. Vou perder o bebê, meu bebê Dragão, não tem problema. Então agora sim, vamos lá. Vou colocar aqui o meu Cavaleiro. Opa, meu Servinho e o... Meu gigante avançado, será que vai, vai dar certo? É, não ficou muito bom porque os servos passaram na frente do gigante. Mas agora que eu vou colocar meu Goblin Lanceiro e vou tentar levar já a primeira torre dele aqui do lado direito. Vamos ver o que ele vai fazer para contra-atacar. colocou, ok. Colocou ali os. os. a horda de esqueletos, o exército de esqueletos. Cara, eu sempre troco um pelo outro. Eu vou ter que usar aqui minhas flechas, vou ter que usar. Ai, vai, vai rápido! Caramba, quase perdemos a nossa torre aqui do lado direito Mas beleza, colocou mal ali os, os bárbaros Colocou muito mal, vai, vai perder esses bárbaros bonitamente aqui pro meu, pro meu bebê dragão Colocar aqui meu cavaleiro Vamos preparar nosso combo agora da maneira correta Vamos fazer as coisas certas que não tem erro, né? Até então a gente tava conseguindo ir bem Opa, colocou errado ali também os servos Meu bebê dragão vai manter um padrão ali Vai derrubar a torre, vai derrubar a torre Vamos ver, mais um, mais um Não, deu, mas ok, vamos lá Aqui, vou colocar meus servos. Aqui, vou colocar meu gigante avançado. Já que ele já gastou uma das cartas que, são, que é muito boa pra matar o meu gigante. Eu vou colocar meu gigante avançado. Opa... Lá vai, flecha, vamos vai, dá tempo, flechinha, boa, deu tempo, ainda tomei uns hitzinhos ali na minha torre, mas não tem problema, ok, é agora, é agora, é agora, ih, caraca, ele colocou o príncipe dele ali, vou colocar meu mini peca o príncipe dele acabou recuando, ele queria que avançasse, vou eliminar o príncipe dele aqui com o meu mini peca ah não, não eliminei, olha só, príncipe nível 2 né galera, tem esse detalhe, que nós não estávamos contando. Vou colocar aqui o meu cavaleiro, vou colocar aqui os meus, meus goblinzinhos. Opa, vai ter que rolar a flecha aqui. Beleza! Deu tempo da gente controlar aqui e agora a gente vai preparar o nosso último combo para poder é, quem sabe levar as três coroas do nosso oponente. Colocar aqui ele conseguiu levar a torre, muito bem vou colocar tudo que eu tenho aéreo aqui porque ele tá bem terrestre é... vamos lá colocar aqui para defender. Ele quer vir para as três coroas, tá? Então também vamos, vamos, a gente vai batalhar por três coroas então, já que é assim. OK. Eu preciso preciso vou colocar minha mosqueteira aqui gigante aqui para servir de defesa. Servinhos. Foda que meu gigante tá morrendo muito rápido, né, galera? Então tem esse detalhe. Aqui, você aqui, você aqui. A gente não vai perder, não, tá, galera? Só tá difícil de conseguir as três coroas. Vamos só, não, não, só não podemos perder assim, a concentração. Vou deixar aquele barril de goblin lá, porque eu vou planejar meu ataque aqui desse lado de cá. O barril de goblin não vai dar dano suficiente pra poder. Eu vou colocar aqui as flechas, já vamos preparar para o exército de esqueletos. E vamos pegar as três coroas. Beleza, eu sabia que eu não ia perder, mas é porque estava difícil de encontrar o combo. Porque ele, eu tava, sempre estava faltando a flecha na minha mão para poder contra-atacar. Eu estava usando a flecha de modo errado. Na verdade, eu estava errado aqui. Mas, enfim, conseguimos mais três coroas. Dessa maneira, eu vou conseguir farmar meus baús das coroas muito rápidos. Eu fiquei muito satisfeito aqui de ter conseguido quase 1.100 troféus já. Na verdade, a gente não conseguiu a Arena 4. A Arena 4 é 1.100 troféus, né? Eu sou tão burro que eu... Meu Deus... Eu sou doente, minha... <risos> eu pensei que era mil troféus, mas na verdade eu tinha salvado isso daqui com 998, porque eram exatamente os mil troféus invictos, agora que eu percebi, então vai ficar para um outro vídeo. O próximo vídeo, então já que tá bem pertinho, não vai demorar Eu vou batalhar aqui mais umas duas, três vezes E faço mais um vídeo Nossa, vídeo, faço, faço, vídeo E faço mais um vídeo pra sair daqui uns dias pra vocês Então esse não vai demorar mais uma semana pra poder sair Então daqui uns dias nós temos aqui Nível 4 na Arena 4 pra vocês Continuando a nossa série, iniciando no Clash Royale Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei Seu feedback aqui nos comentários Se inscrever e clicar no sininho pra receber as notificações Falou, um grande abraço do gordinho, galera e até a próxima!